Take a sad song and make it better. Remember to let into your heart. Then you can start to make it better. Beleza, pai. Cupombeu. Seguinte, mano, a gente vai ver os maiores micos e gafes da TV brasileira que foi ao vivo numa página aí, num, num canal chamado Pedão TV. Então bora assistir isso daqui. Cupom B. Uh. Isso é muito engraçado. Hum. Melo... Que? Zéu, da... Zéu da merda. Zéu da merda? Zéu da merda? Zéu da merda. É. É. <risos> Bota a cara de paisagem é. da mulher. Yeah, yeah. É o céu da merda, a mira é só assim, ó. <risos> Como é que é? Que, quebrou <risos> a escada avalante, <risos> velho. Nossa, uma moquinha planificada. com as pessoas, né, que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um... <risos> Dá <divertimento. risos> pra de rir. <risos> é um problema essas <risos> pessoas que estão desativadas, é um problema. É um problema. É um problema. Tá em <risos> Mano, imagina, o pessoal tudo estressado, querendo <risos> trabalhar, voltando trabalho, e tem um mano. corno lá. Oh, oh. 70 cabeças descendo. O cara já puto, já que tá descendo normal, <risos> não é por escada rolando. Chegou um cara. O oh, que você tá achando disso, mano? Tá cara já caçando tá por um. O <risos> que, que você acha? Ah, e você, o que, que você acha? E é, <risos> você? Tipo, perguntar, ah, sua família toda morreu? E como você tá? Porra, velho. Não tem como, cara. Eu tô bem pensão agora, vai rolar solta, velho. Lógico que tá triste, velho. O que você acha? Da... Eu acho legal essa escada aqui. Eu não vai responder. É, é boa, faz um cardio logo de manhã, né? Véio? Já tô meio gordinho aqui. Essa coisa, de escada rogante é. não sai pra porra nenhuma. Meu Deus, que cara sem noção, velho. Que Precisa de faculdade pra ser repórter. Vamos apurar agora pouco, que os médicos médicos consideram... Isso. Me derrubaram aqui, ó. Que? Que? <risos> é daí esse assim, né, meme, mano? Que? Eu não sabia que era daí. Me derrubaram aqui? É, eu não sabia. Nossa, eu sempre ouço. Acho que todo mundo vem isso daí. Qualquer edição do Nossa, é daí mesmo. Cara... É Aí, ó. Que, que deselegante. Des nossa. Nossa, nossa. Nossa, não sabia que era daí, mano. Mano, eu juro que eu também não sabia. Mano, eu acho que o cara, o cara falou tão perto do microfone que nem parece que a voz dele, parece que é Sandra boa tarde Olha isso. Você? Me derrubaram aqui. <risos> o cara passou de o cara correndo. Me derrubaram aqui. <risos> ó. <risos> cara correu a cara segurando. Chegou a <pra> <risos> próxima semana. Já anunciando o bagulho. A Mona Lisa Ferro Félique, Félique, Félique, Félique, Félique, Félique, A Mona correndo. A que Seina, cama. Ah, não, gente. É, Nós falamos de um assunto aqui. O que foi um e... coisa que, coisa que... O pior é que é o Loro José. o cara, que, que ele fez? Né? que foi um negócio de coisa aqui? Olha, que ele. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ai, meu Deus, cara. <risos> olha lá aquele que ele fez. Ficou muito bom, velho. Que duvinho? Quê? Nossa, é a cara da Kéfera? Parece a Kéfera, né? Nossa, oh. é a cara da Kéfera. Um joinha. Tá safe. Uh! Ah, ficou pra que foi um negócio de. Coisa aqui. <risos> que coisa aqui. Olha lá o que, que ele tem. <risos> a mina rachando. Nossa, ah, que é essa daí que é a filha dele, né? É, por isso que eu quis Ah, agora né? entendi. Nossa, ser uma Nossa, mulher as falando. Ah, mano. Ah, mano. Mano, olha o jeito que o cara segura também, mano. É um animal, <risos> velho. Manique. Então eu quero ver você descobrir essas bolinhas aqui. Então, não ser é essas. Acho que estão no chão. Mano. Se você descobriu, você descobriu à toa, mano. Você descobriu, é muito bom. Porque tá a pessoa tá, lá. Tá, tá a pessoa no celular assim, oh, vou conseguir, vou conseguir. Derruba. Que? Pronto, já gastou, tipo, 20 reais só na ligação Imagina, meu, se ele chega e fala, acabou o tempo. <risos> é quebrou, acabou, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu. E acabou a promoção, galera. É louco, velho. <risos> Muito bom, velho. Ele foi rápido, né, mano? ele Não, não, quem, quem, quem sabe, sabe Gente, saber. Não te mostra já já, depois do comerciar. Quais são as áreas que esses cursos vão abranger? É uma, é uma calma. série de, de, né? de né? De pedreiro. A... É, pra, é pra fazer essa minha área, tipo, quais são as áreas que você <risos> vê? <vem>? Quais <risos> são as áreas? Pinteiro, mecânico, eletricista. <risos> oh. Já <risos> ele é A <voltado> Jair <risos> dançando. Já é só junto, <risos> pô. Nossa mano. Que... Dizia, então, áreas do de pedreiro. De pedreiro. Continua. Nossa, o Rog? Oh, a a moge? para fazer o teste de bafômetro. mas ele simplesmente não apareceu. Nossa é antivírus. Ah não. No... Aqui desculpe. Ó, <risos> oh. tá, o oh, ponto dela posto. falando. Chama de comercial de faz o. Dá um mortal aí. Mano, eu acho que ela ia desmaiar deu aquele tipo... Aquela queda de pressão da Dilma, sabe? <risos> Por aí. Nossa, mano, ela ficou travadaço, tá maluco. Pareceu apresentando ah, trabalho. Não, mano. Ah, não, Aqui <risos> é a perlona. Essa aqui a tardinha copia samanuba, é uma variedade de. Pô, o cara quase morreu, né, mano? Mano, ele tá bom, caiu duro, velho, tá maluco? Mais de mesa. <risos> Aqui do lado, Pederneiras. Ah, não, mano. Aqui, por exemplo... Ai. tem. É. Mano, não tem como... É porque o grito dele, velho, tipo, saiu fora do, do microfone, parece que é de outro lugar. Meu, o, micro... o microfone dele tava longe da boca, só lá no fundo. Só... Ai, ai! Olha isso, é mano. Por que, que a gente tem que rir da desgraça do outro, velho? É verdade, velho. Esse bagulho divisa. é mó triste. Aqui do lado, Federleira. Aqui, por exemplo. que é, tem... fazer isso o velho? Ai, ai! <risos> <risos> <risos> o câmera filmando as uvas. Em seguida, o comentário cara... O caiu a Beleza, essas uvas aqui, ó, tá muito <risos> boa. Sai, temos uva velho, e do barro. A, a uva é chocante, velho. A primeira amiga dos tropeiros agora está mais importante. Ah, esse daí é o imbecil que eu já. Olha é? o carisma aí, o do cavalo. <risos> o cavalo dando carinho nele. Olha o carisma aí. Hum. Um pesadelo no fim do verão. A chuva forte provoca mortes na região serrana do estado do Rio. Tô triste. Missionários da defesa civil que socorriam desabrigados... Esti... Vai agra, não foi em agranal? Olha a cara de paisagem. É Dorgan, eles são Dorganismo. No... Que isso? Nossa, aconteceu mesmo? Um no fim do... <risos> Nossa a cara dela! Bem, a do por um problema técnico, mas vamos começar assim mesmo, Nossa, a cara sem manches... <risos> <risos> Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Panda, por ter participado aqui comigo. De nada mano, que isso, é um prazer Se vocês gostaram desse vídeo aí, eu vou fazer a parte 2 Aí eu já chamo o Pana de novo Então já deixa o like, se você é novo se inscreve Espalha pra todo mundo aí, bora bater 20 mil hein? Até a próxima, falou, valeu